bem com vocês. Hoje eu tô aqui pra te dar 5 dicas de esmalte pra noivas. Eu recebo muitas perguntas de meninas que querem saber esmaltes para usar em, em ocasiões específicas e eu decidi fazer essa série que eu vou dizer esmaltes, 5 esmaltes pra usar na ocasião que vocês mais me perguntam. A primeira ocasião é noiva, que esmalte noiva pode usar sem ser branco? Assim, eu sou meio contra esmalte branco pra noiva, porque eu acho que já ficou clichê demais, já deu o que tinha que dar. Então eu trouxe cinco esmaltes, nenhum deles é branco, pra noivas usarem, para as noivas que não querem usar branco, mas também não querem ir casar de unha vermelha. Eu sou dessas que iria, mas cada um, cada um. Eu vou ir numa ordem dos mais neutros aos mais ousados. Então a minha primeira dica é um nude. Esse aqui é o meu nude favorito, é o La Paz, da Viva Jecti. Eu sou apaixonada por esse nude, é o nude da minha vida. Porque ele não é nude pra marrom, ele é nude pra rosinha. Então fica uma cor bem diferente nas unhas, fica super bonito e combina muito com dourado. Então se o vestido tem alguns detalhes dourados, a sua dou decoração é meio dourada, suas unhas vão combinar sendo, se tu usar esse aqui. A minha segunda dica é um esmalte que não é branco e também não é verde. Ele é um meio termo. Que é o Conchas do Impala Cores do Oceano. Ele é um verde água quase puxando pra branco. E então ele dá aquele efeito de ué, que cor é essa, sabe? Que vai chamar muita atenção e vai ficar super bonito. É uma cor que realça muito nas unhas eu acho linda. O meu tá assim, ó, no fim do fim de todo que eu uso. Mas eu indico super pra noivinhas. E aí, uma noiva que gosta mais de brilhar, eu indico o Rosa Crystals da linha Crystals da Avon. Ele é um esmalte texturizado, mas ele fica incrível nas unhas e ele tem aquele toquezinho diferente, sabe? Pra aquela noiva que já quer usar mais, que já tá diferentona. Então eu amo esse esmalte e se fosse pra eu casar com o esmalte apagadinho, mas menininha, seria esse aqui. Aí a gente vai pros mais diferentões, né? Eu escolhi esse Azaleia, que é um lilazinho bem clarinho que com a cor da minha parede no fundo não vai dar pra ver direito, mas que ele é bem lazinho quase branquinho. Algumas pessoas até confundem um pouco com cinza, dependendo da luz. E ele é muito lindo, muito delicado, então acho que tem tudo a ver com esse momento. Sem contar que a Zaleia é flor, né, então vai combinar com a decoração ainda. Então não vai ficar gritando, saltando que tu não tá usando branco, mas ainda assim tu vai estar mais confortável do que ficar com a unha branca, tipo, todo mundo tem. A tua é diferente. A última dica de hoje é o Flor de Acaraná, que vocês sabem que é o meu esmalte favorito da vida, o meu rosa favorito. Ele é um rosinha bem menininha, bem discreto. E ele é uma cor muito bonita, que na unha não fica aquele rosa pink pá, mas também não fica aquela cor que ninguém vê. Então eu acho lindo, eu acho que nas fotos ele fica incrível, incrível, incrível. Se tu quer ver as tuas unhas lindas nas fotos do casamento... Use esse esmalte aqui, que eu garanto que não importa o tamanho da unha, ela vai ficar muito mais bonita. Porque ele tem uma cor muito diferente, muito única. Recomendo pra todo mundo. E é isso, essas foram as minhas 5 dicas de esmalte pras noivinhas Se vocês quiserem sugerir alguma ocasião, deixa aqui embaixo que eu vou voltar a responder. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Um beijo. Até.